Hoje é sexta-feira, dia de paixão de Cristo, feriado nacional. Eu queria trazer para vocês um vídeo mais filosófico, onde nós vamos conversar sobre o grande problema da direita. E não é de agora. Não é de agora que indivíduos estão lutando contra coletivos. Aqueles que são os covardes, que se unem para destruir os mais fracos, que se unem para destruir. Trazer a corrupção para o nosso mundo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando nós estamos falando de Jesus Cristo, nós estamos falando de um indivíduo que lutou contra todo o sistema de sua época. Um indivíduo que sozinho lutou contra os fariseus, os judeus, os romanos e todos aqueles que suprimiam o povo. O povo ele não é composto por grupos organizados. Era assim na época de Jesus Cristo e é assim nos dias de hoje. O povo é composto pela minoria das minorias, que são os indivíduos. Aqueles que não têm poder, que não têm, às vezes, fama, dinheiro. São pessoas comuns, são pessoas que são trabalhadoras, pessoas que vêm da base Dessa pirâmide que controla o nosso mundo. O que acontece é que Jesus Cristo foi o primeiro dos indivíduos. Foi aquele que batalhou contra os gigantes, contra os golias. E é o que nós estamos vendo se repetindo até os dias de hoje. A coisa mais difícil que tem é um indivíduo sobreviver. Só que quando nós estamos falando de um mundo moderno, não é que os romanos ficaram mais fracos, não é que os fariseus ficaram mais fracos, não. Eles ficaram muito mais poderosos e é assim nos dias de hoje. Então, não é aqui simplesmente querendo comparar Jesus a Bolsonaro, é comparar indivíduos a indivíduos. Assim como hoje nós estamos falando de bolsonarismo, nós não falamos de lulismo falamos de petismo, pessoalismo, do centrão. Esses são os grupos formados por donos de partidos, por políticos, por deputados que formam bancadas, por senadores que formam bancadas, por juízes que formam grupos, que formam todo o judiciário. Esses todos são coletivistas. Independente de como a história os apresente, sejam comunistas, socialistas nazistas todos os tipos de instas aí todos eles têm o mesmo a mesma característica todos eles formam coletivos quando nós estamos falando de grupos de poder político estamos falando dos maiores grupos coletivos que existem quando estamos falando de PT estamos falando de um partido que tem bilhões não é milhões não é um pedaço de Roma não hoje o PT ele tem bilhões em suas mãos. Esses bilhões financiam o partido em cada município, em cada estado, no Brasil inteiro. E é assim em qualquer país que você for. Os partidos é que mandam. Os partidos é que controlam toda a narrativa. Hoje temos o PSOL, temos o PT e mais 30 partidos diferentes. E quem são os indivíduos? que os compõem o Lula é só a cabeça desse partido é só a forma como esse partido se mostra agora os verdadeiros donos desse Brasil a gente não sabe nem o nome são os caras que realmente controlam isso tudo e todos eles o fazem por baixo dos panos quando ninguém está vendo para eles, se o Lula cair hoje não vai mudar absolutamente nada eles continuarão no controle, seja através do Alckmin, através do Centrão, através do Boulos, ou qualquer outro coletivista que queira chegar no poder. Do outro lado, nós temos um indivíduo. Um homem que às vezes promove outros indivíduos e nós vemos outros nomes surgindo por aí, seja o político que for, mas no fim do dia são todos indivíduos. E quando são indivíduos, é muito mais fácil destruir essa direita. A direita não tem um mega partido. O PL está surgindo agora e mesmo assim ele é só uma face do centrão. O PL hoje decide para onde o Bolsonaro vai, o PL decide o que o Bolsonaro vai fazer, quem vai ser do partido que vai ser candidato, quem vai ter verba partidária. Mas no fim do dia nós estamos vendo indivíduos nas redes sociais. Estamos vendo indivíduos aqui no YouTube e é muito mais fácil você destruir um indivíduo. Quando nós vemos essas censuras que estão acontecendo desde 2017 na internet, no YouTube, mas mais especificamente o STF nos censurando desde 2020, eles não miraram um partido. Eles miraram nós, indivíduos, pessoas que gravam com uma câmera, né? independente se o Terça Livre estava grande na época, o Bernardo Kista tinha, sei lá, um milhão de seguidores, eram no fim do dia indivíduos. E aí é muito mais fácil calar a direita inteira quando você precisa só calar uma pessoa. Destruíram o Alan dos Santos, acabou o Terça Livre. Independente se eles tinham 30 funcionários da época, quão poderosos eles chegaram a ser. Bastaram mirar numa única pessoa e todo o Terça Livre foi destruído. Miraram no Bernardo Kister e os representantes, os católicos apareceram nas redes. Miraram no meu canal e até agora a gente está tentando se recuperar. Até agora meu Twitter está bloqueado. Até agora meu Facebook está bloqueado. E agora nós temos nossa conta do banco, do YouTube totalmente bloqueada. A gente luta contra isso. Agradeço todo mundo que nos ajuda. Mas... Ainda assim, nós estamos brigando contra todo um coletivo. Não é a figura do Alexandre de Moraes. Não é a figura do Lula ou qualquer outro juiz eco do STF. Eles representam todo um sistema por trás deles. O que eles chamam de democracia. A democracia é a nova face desse coletivismo, é um novo nome que encontraram para o coletivo que destrói e suprime o indivíduo. É muito fácil para eles nos chamarem de fake news sem todos esses anos ter apresentado uma única notícia falsa, uma única informação que não tinha sido verdade para todos vocês. Então, até hoje, nós estamos brigando na mesma luta que fazia Jesus Cristo. Eu não quero me comparar aqui, eu não sou santo, eu não sou é, digno, talvez. Mas, ainda assim, nós somos indivíduos lutando contra todo um sistema. Naquela época, Jesus já estava brigando com os impostos. Jesus já falava da cobrança né, de a César o que é de César. O que ele estava falando disso? Dos impostos. Naquela época já tinha todo o controle do Estado sobre o indivíduo, que não tem nada, que é um escravo desse sistema. Você trabalha todos os dias, até suas mãos ficarem cinzas, você trabalha sem parar e, as, e os preços dos aluguéis só sobem. E os preços de tudo, da comida só sobe. E você só vê inflação, e inflação, e inflação. E aí você vai reclamar? a culpa é do Lula, ele fala, não é minha culpa isso aí não tem nada a ver, a culpa é culpa do Banco Central, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de não sei o quem e o povo continua sofrendo mais uma vez, então nós como sociedade, não sei se vai levar mais 10 mil anos ou quanto tempo vai levar, mas um dia eu tenho uma esperança que o um indivíduo ele seja a peça mais importante desse país e não aquela peça que só serve para pagar impostos para continuar mantendo esses partidos para contar para continuar mantendo o um judiciário corrupto para manter um congresso senadores que não trabalham por nós que só estão preocupados com eles mesmos com quanto poder eles conseguem ter quantos votos quantos indivíduos eles conseguem nos servindo então nesse dia dia de paixão de Cristo, eu queria conversar, continuar conversando com vocês sobre a importância de todos nós a importância, eu sempre trouxe isso no meu canal, não são os caras que estão lá no topo que mandam não são os youtubers, os influenciadores que mandam em alguma coisa, são os indivíduos, as tias e tios do zap que todos os dias trabalham pela verdade, que todos os dias fazem o um papel de formiguinha, compartilhando nossos vídeos, seja lá o que for, compartilhando uma notícia, uma informação, um meme, principalmente os memes. Essa é a forma como nós, indivíduos, temos como falar. E graças às redes sociais, os indivíduos nunca tiveram tanto poder. Antes, o coletivo controlava a rádio, a televisão e ninguém podia reclamar, e Lua tem 99% de aprovação, e mesmo você conhecendo ninguém que aprovasse esse desgraçado, eles continuavam lá, então hoje esse mundo do coletivismo, depois de milênios, depois de tantos filósofos como Ayn Rand, como tantos outros que combateram esse coletivismo, Hoje esse coletivismo está tendo fraturas. Nós estamos vendo ele quebrando todo. Porque indivíduos vêm com um microfone, uma câmerazinha, às vezes com um celular. Eu comecei esse canal com uma câmera 240p que eu achei na gaveta, que era do meu irmão. E hoje a gente consegue comunicar com milhares e milhares de outros indivíduos. Grupos como o Globo, que ostentaram todo o poder coletivista da informação, hoje estão demitindo em massa, enquanto nós estamos apenas nos nossos casulos, tentando sobreviver mais um inverno. Muito obrigado pelo seu apoio, apoie a nossa oitava rifa contra a censura, e até a próxima. Tchau, tchau.